Alô pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou a Tati, pra quem me conhece também sou a Tati Pra quem não me conhece, né? Porque eu tem que conhecer Se inscreve no canal e me conhece já Pra eu saber que eu sou a Tati, beijo Então hoje gente eu vou fazer algumas comprinhas Não fazer não Eu já fiz algumas comprinhas Eu vou mostrar pra vocês Esse vídeo de comprinhas O que que eu comprei pra vocês Vou pegar o sapato que eu esqueço do sapato então, gente, eu vou mostrar algumas comprinhas que eu comprei na MAC. Ah, tô muito ansiosa pra mostrar esse produto pra vocês. Na H&M e na Forever 21. Pode que eu comprei bastante roupa, porque eu nunca compro... Na verdade, eu nunca comprei e eu não tenho uma roupa da MAC, não. Eu não tenho uma roupa da Forever 21. Agora eu tenho. Na verdade, antes eu tinha só acessórios. E agora eu tenho roupa. Que roupa. Eu nunca gostei das coleções do Estilo de roupa Ou o que eu gostava era muito para E eu não queria saber se de comprar. Mas agora eu comprei Que é a coleção de agora do inverno outono inverno Olha, quem mora no Japão Ai, eu... Perdida Não consegui falar Na verdade eu nunca consegui falar em nenhum vídeo Então isso não é desculpa, minha querida Não é desculpa Minhas calças estão caindo Minhas calças é de bolinha Ah, é Se você é, tem uma forever aí para da sua casinha, minha querida Vai agora, vai agora lá na Forever 21 e veja a coleção Eu não sei onde tá verão, se a coleção do verão é boa da Forever 21, tá bonito Legal, tá comprável Mas vocês comentem aqui que a gente vai comprar Mas só sei que outono e inverno, outono e inverno está muito, muito bonito Para que você vai gostar, eu te garanto que você vai gostar pelo menos de uma roupa De uma roupa assim, ó, umazinho Eu falei, minha roupa, eu quero comprar Yes Então você tem que juntar dinheiro, tá, tudo também, você não pode ficar lá vou comprar, cadê o dinheiro? não tem, não se esqueça mais uma listinha, nem mais uma listinha de que produto você quer, o bicho a pequena foi embora <risos> então vamos começar logo porque eu tô demorando e a câmera daqui a pouco eu vou falar eu não quero mais gravar, tchau uh, pra começar, eu já vou de diretamente na Grammy eu vou começar com os sapatinhos que eu acabei de buscar agora é lá. Vocês viram no começo do vídeo. Eu comprei esse sapatinho aqui, ó. Bonitinho, nude, todo fofinho. Ele é todo trabalhado nessa. Na estampa. Mas é um desenho meio. Ele parece um. Ele... Indiana, assim, sabe? É... é bem bonitinho assim, não dá pra usar qualquer roupa assim. Você coloca uma roupa mais básica Com roupa assim, um branca e puf Coloca esse daqui, você tá arrasando já, já arrasa. É uma cor, aquela cor Nada, aquela cor que não é chamativa Mas que é muito chamativa Quando você usa uma roupa bem básica Outra roupa da H&M que eu comprei foi Essa blusinha aqui Tá escrito Miami Aquele estilo meio jogador de basquete Tem um número assim, meio esportivo e tudo e tal E... Foi R 700 porque esse aqui tá na promoção eu Amo camiseta e amo moletões Só que moletões estão um pouco em falta Os moletões bonitos estão um pouco caros Mas eu queria mais moletões tá, H&M A próxima comprinha É da Forever 21 ah! Eu comprei bastante até Fiquei muito surpreendida Porque normalmente Essa cola da H&M é desse tamanho Mas acabou sendo da Forever 21 Porque essa coisa tá realmente Muito bonita, eu quase aí agora Vou começar com essa legging ela é um pouco meio metalizada, assim, um pouco brilhosa. Então ela me lembra da Disco Pants e tava super barata. Tipo, o, pre o preço dele normal era R$ 1.050 e tava 50% de desconto. Então metade do preço, acho que deu uns 500 e poucos. Então eu achei super barato numa leg assim. Na verdade não é leg, eu praticamente caos, porque ela é bem grossinha até aqui. Achei muito legal. E a outra peça de roupa é esse vestidinho fofo verde musgo Ele não é cinturado, não tem, não tem cintura Mas ah, é cinturado nessa lateral A parte da lateral ela tem uma linha aqui Que deixa o corpo assim, mas como eu falo, desenhado E não deixa aquele negócio reto, sabe? Eu gostei bastante desse vestidinho maravilhoso. Tem um detalhe aqui que é meio desnecessário esse detalhe Só falta dar Charme E o preço dele não tava na promoção, mas foi R$1.500 mas eu gostei bastante dessa cor, esse vestido maravilhoso, vou usar pra ela sempre. <risos> A outra peça de roupa é uma regata básica. Não tem muito o que falar, ela foi 390, agora Não tem muito o que falar dela, uma regata, só precisando jogar, regata preparada é, A outra coisinha da foi a mas eu não comprei Eu ganhei esse aqui da Pagola, se você não sabe quem é ela No meu vlog passado, que eu vou ter postado Antes eu vou deixar aqui no card Onde tem o canal dela, e lá vocês veem como ela faz vários DIYs Enfim, aí eu ganhei como o meu aniversário foi esses dias Não foi esses dias, foi dois meses, não eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas se eu postar em novembro, vai ser dois meses atrás. Se eu postar em outubro, vai ser um mês atrás. <risos> é, e eu ganhei essas duas mesas aqui de presente, de aniversário da Paloma, uma de gatinho, muito fofinha. Batom de E a outra comprinha maravilhosa, eu comprei assim dia, fantástico. Que foi essa compra do MAC que eu comprei, o um batom do MAC. O batom que eu comprei foi da... Não sei como se pronuncia Mas eu não fui na loja e falei Eu quero tal batom Eu fui experimentando vários batons lá E eu falei, eu quero esse Que é meio roxo Eu não sei se dá pra vocês verem como vai estar. Tá. Não sei se vai estar tá focando o batom Mas o batom é a cor meio roxa Roxa roxo bem escuro E eu achei super a cor do outono Mas é um batom normal da MAC Não muda muita coisa Quem já tem um batom da MAC ou quem já viu Foto assim ó, batom normal Só, só, só muda a cor Mas eu gostei bastante dessa cor eu pretendo usar muito essa cor Apesar que eu não uso muito batom escuro Mas eu vou arriscar então gente, se você gostou desse vídeo Você dá um polegar pra cima Aí no seu computador é aqui embaixo E também tem o um botão de se inscrever Então se inscreve aqui no meu canal Se você quer ver mais vídeos Comente aqui embaixo qual tipo de vídeo você quer ver Então gente, um grande beijo Até o próximo vídeo Bye Caiu Mãe, o farninho